Olá, queridas famílias, queridos educadores, queridos alunos, tudo bem? Estamos aí na reta final do nosso ano letivo e junto com ele, assim, muitos desafios pela frente, mas estamos vencendo todos, né? E espero que vocês estejam bem, né? principalmente as famílias e os alunos que estão em casa, que estão online. É, estou passando para convidá-los porque nós vamos estamos organizando né, uma grande campanha solidária para arrecadação de alimentos para as famílias que estão em situação de extrema pobreza. Né? É, com a pandemia, muitas famílias perderam o emprego, muitas famílias estão vivendo assim numa situação bem gritante que vocês já têm acompanhado. E como dizia Betinho, né, quem tem fome tem pressa. A nossa campanha vai acontecer no dia 18 e 19 de novembro. Nós faremos um drive para os alunos que estão online, né, e no, está indo um comunicado para as famílias e nesse comunicado consta os horários do drive. E também faremos para os alunos que estão no presencial, nesses mesmos dias, é, os alunos farão a entrega na entrada do turno, quando eles chegam para a aula. Então nós contamos com vocês, contamos assim com a garra de vocês. É Só quero dizer também que essa iniciativa inclusive partiu de alguns alunos do ensino médio, do oitavo ano, do, dos nonos anos. Estamos muito felizes por perceber que os alunos, essa sensibilidade dos alunos. Então, é, fica aí o convite, né? É, sugiro, assim, que as mães, aí, nos seus grupos de WhatsApp, que dinamizem, né? Que é, coordenem essa campanha para que possamos, assim, arrecadar o maior número de alimentos possíveis e saciar a fome, pelo menos daqueles que nós conseguimos alcançar. Contamos com vocês e desejo, assim, um feliz término de ano letivo.